pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça de linho puro. E acreditem, eu usei retalho para fazer essa calça. Eu vou virar para vocês verem as costas dela. Então a gente fez uma calça mais social. Olha que graça que ela ficou. Eu ensino vocês a colocarem a braguilha, tá? Neste vídeo. Ela é simples de fazer e o retalho foi um retalho que eu recebi lá na caixa da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link pra você poder adquirir a mesma caixa e receber esses, esses retalhos maravilhosos. Inclusive, essa blusa que eu tô usando, que super combinou, também é um retalho que eu recebi na mesma caixa, tá? Tá? E já tem vídeo dela no canal, se não tem o vídeo, eu acredito que em breve vai o vídeo dela para o canal. Lembrando que temos o molde da calça lá no blog, disponível do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer esta calça super simples de fazer com retalho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bora fazer nossa calça e gelinho alfaiataria com retalho. Gente, é só colocar aqui o molde no tecido e ir cortando. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar um lado com vocês e vocês repetem o processo com a outra perna e o outro costa, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar a pence que a gente tem nas costas. Então, você vem aqui, olha, eu marquei com carbono, aí eu alfineto isso daqui e vou fechar na máquina, tá? Vou pegar aqui o meu cos, lembrando que eu tenho outro cos desse pra gente fazer ele bem bonitinho embutido, então, eu vou pegar aqui o meu cos e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura pelas laterais do cos. Vou pegar aqui a minha parte da frente da calça, pegar o bolso aqui chanfrado, vou colocar aqui e fechar o meu bolso aqui. A hora que eu fechar o meu bolso, eu venho aqui com o fundo do meu bolso, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passa uma costura fechando ele e vai ficar dessa forma. Então, fechei o bolso e fechei a minha pence das costas, já vou fechar a perna da calça, colocando o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido e passando uma costura pela lateral e pela entreperna, deixando essa parte aqui do cavalo aberto, tá? Que depois a gente vai montar essa parte do cavalo. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Como eu disse, vocês vão repetir o processo na outra perna, ok? Então, agora que a gente já montou as duas pernas, a gente vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso, pra gente já montar isso daqui, então. Você vai colocar aqui, olha, uma perna dentro da outra, deixando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, certo? E aí, a gente vai pra máquina agora, passar uma costura aqui... Fechando o cavalo, mas você vai fechar esse cavalo somente até aqui, tá? Olha, deixa eu mostrar, deixa eu, eu vou alfinetar aqui só para mim mostrar para vocês. Ó, tá vendo que tem essa partinha aqui, olha, do revel, do zíper? Você vai fechar só até aqui, você não vai passar para cima, tá? Então você vem com um pezinho de máquina aqui e fecha todo o seu cavalo. Aqui o cos, vocês viram que eu costurei, eu montei ele e depois eu já costurei, né, ó, embutindo a parte superior dele, tá vendo? Pra ficar bem acabadinho assim. Eu vou passar ele no ferro, ó, só pra vocês conseguirem ver melhor, tá vendo? Ó, Só passar uma costura na parte superior dele, tá? Aí ele fica montadinho já, ó. Então, o cos também já tá montadinho. Então, eu só vou passar uma costura ali fechando o cavalo. Como é só uma costurinha reta, eu passo e aí eu volto pra gente dar continuidade aqui na nossa calça. Então, pessoal, agora que a gente já montou a calça, tá vendo? Ela tá aqui montadinha. Essa parte aqui, então, ficou aberta, que é a parte do zíper. Se você não quiser colocar o zíper, você pode colocar botão, tá? Então, você vem aqui, coloca os botãozinhos na calça... Se você não quiser colocar botão e nem o zíper do jeito que eu vou ensinar, que é um jeitinho... É o um jeito certo, mas é um jeito mais chatinho de colocar. Você não precisa colocar com essas partes aqui, é só você... Ah, tem... Na verdade, tem dois jeitos de você colocar fora esse jeito que eu vou ensinar. Vocês podem apenas vir aqui, colocar um zíper por cima, aqueles zípers que ficam aparecendo, que tá usando bastante, fica bacana e é bem fácil de colocar, porque na verdade você vai vir aqui, olha... Vai colocar o zíper aqui e vai costurar. Então, ele é bem fácil de colocar esse zíper, tá? Ou então, você vem aqui e prega o zíper nesta parte aqui e nesta parte aqui por dentro. Ele vai ficar parecendo só um pedacinho dele assim, olha. Eita, 10 a 0 pro zíper. Ó, vai ficar assim, ó. Tá? E aí, ele também fica legal e é bem simples de colocar. Ou você pode fazer dessa maneira aqui, que eu vou fazer com os, os revés atrás, que é pra não machucar a pele. Mas nesse caso aqui, como eu vou usar o zíper invisível, nem chega a machucar, mas aí fica a seu critério. Tá vendo esta parte aqui que nós temos de transpasse? Ó, nós temos dos dois lados essa parte de transpasse. O que que você vai fazer? Você vai dobrar essa parte pra cá no molde, tá? E aí, você vai fazer uma marcação, e aí você vai cortar... Essa parte aqui como um molde. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer isso no molde, tá vendo? E aí, você vai cortar duas vezes isso daqui no tecido. Cortou no tecido, você vai dobrar. Eu deixei uma margenzinha de costura. Ó, tá aqui. Tá vendo? E aí, você vai passar uma costura fechando todinho. Você pode fechar essa parte superior e essa lateral. Eu fechei na overlock, porque vocês sabem que ele destruía muito... Tá? Então, eu fechei já na overlock. Vai ficar uma parte pra cá e a outra parte pra cá, tá certo? Então, você vai precisar de duas partes. Então, nós vamos começar a montar. Você vai pegar essa parte que tá com o biquinho apontado pra lá e vai colocar o seu zíper aqui em cima. Eu vou cortar o meu zíper, tá, gente? Ele é bem grande. Então, eu vou pegar e vou costurar o meu zíper nesta parte aqui. Então, você vem aqui. Na verdade, eu acho mais simples você já vir e já costurar tudo junto, tá? Porque você vai costurar. Não este lado que está alfinetado, este outro lado aqui. Então, você vai costurar. Este lado, eu vou abrir o zíper para ficar só. Deixa eu alfinetar, gente? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vou alfinetar aqui meu zíper para abrir ele e mostrar para vocês como é simples. O pessoal tem bastante dúvida, mas é muito simples, gente. Uma costurinha já a gente já vai fazer, quer ver? Ó, tá todo alfinetado. Eu vou abrir meu zíper pra ficar mais fácil na hora de eu costurar, certo? Vou vir aqui com esta parte aqui, deste lado, tá vendo? Olha, do meu lado esquerdo. E vou colocar aqui esta parte, tá vendo? Que eu acabei de alfinetar, não essa daqui. E aí, vou tirar os alfinetes daqui, ó, e vou alfinetar por cima... Passando uma costura nisso daqui tudo. Aí, você coloca o zíper por dentro, ó. E você vai costurar até aqui, o finzinho, tá? Ó. Então, você vai pra máquina agora, vou até soltar aqui, ó, porque essa parte para é pra vocês não confundirem. Ó, vai pra máquina agora e vai passar uma costura bem rente aqui, olha, pregando o seu zíper até aqui embaixo, tá? Somente até aqui embaixo. Então, vai pra máquina agora e passa essa costura bem rente, porque daí fica, ó, bem acabadinho por dentro, tá vendo? Então, é só ir pra máquina agora e passar uma costurinha reta aqui. Pode ser com o pé de zíper ou com o pé normal da sua máquina, se você conseguir, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o outro lado, tá? Aqui é onde eu vou virar pra dentro, certo? Esse acabamento que eu fiz aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o outro lado aqui do acabamento que eu fiz. E vou posicionar aqui, olha, certinho em cima da onde eu vou virar isso. E vou passar uma costura reta pra segurar isso daqui, ó. Depois que eu passar a costurinha reta aqui, o que, que eu vou fazer? Deixa eu mostrar já pra vocês, peraí. Passar até aqui embaixo. Aí, eu passei a costura reta aqui, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui tudo, vou jogar isso aqui tudo pra dentro, olha. Pra ficar bem certinho o acabamento, tá? Aí, eu já vou pegar aqui e já vou passar uma costurinha reta aqui, olha, só pra segurar tudo isso daqui pra dentro, tá? Pra ficar bem certinho aqui dentro. Se você não quiser fazer essa parte, como eu disse, não precisa, tá, gente? É só pra ficar reforçado aqui. Como eu tô trabalhando com linho, linho, ele é um tecido muito fino... Então, ele tem uma delicadeza que às vezes pode acabar desfiando se você não tomar muito cuidado. Então, aonde eu posso, sempre quando eu trabalho com linho, eu coloco reforços, tá? Eu sempre tô colocando algum tipo de reforço por, por, por esse motivo, porque o linho, ele desfia muito fácil. E 100% linho, que é o caso desse tecido, é pior ainda, por isso que eu faz, tô fazendo essa parte aqui. Eu nem costumo fazer tudo isso nas calças que eu faço, porque eu não vejo necessidade, tá, gente? Eu já ensinei vocês colocarem vários jeitos, de vários tipos aqui o, o zíper, mas eu tô fazendo dessa forma, que eu acho que eu já tenho até um vídeo aqui no canal ensinando como fazer, mas eu estou fazendo dessa forma porque é linho. Então, depois que eu passei aqui toda a, a costurinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui o outro lado do meu zíper, gente. Então, eu venho aqui, ó. Vai estar tá dessa forma, tudo costuradinho. Eu vou vir aqui e já vou, então, ó. Vai ficar assim. Eu vou colocar aqui, é que eu vou alfinetar depois, né? Mas aí, vai ficar dessa forma. Eu venho aqui do lado do avesso e aí... Eu seguro aqui, olha, só a parte que não está costurada, porque o outro lado já está costurado. Então, eu seguro aqui a parte que não está costurada do meu zíper. E aí, eu costuro o zíper aqui, olha, deste lado aqui que não está costurado, tá vendo? Nessas duas partes do acabamento. Só passar uma costura reta pregando o zíper aqui. Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, tá aqui, pessoal, olha, coloquei o zíper, tá vendo? Aí, ó, tá dessa forma. Se você quiser fazer aqui, olha, a costurinha da braguilha, olha, é só você vir aqui seguindo, você pode até colocar o molde aqui em cima, riscar e passar uma costura por cima, mas isso fica a seu critério, é só um detalhe, tá? Tá? Coloquei o zíper, tá? O que que eu fiz aqui com o meu bolso pra não ter que ficar com os alfinetes? Eu só preguei aqui meu bolso, tá vendo? Passei uma costura pra mim colocar o cos. Então, agora a gente vai colocar o cos. Você fecha aí, ó. O seu cos já está encaixadinho, certo? Um no outro, né? Aí, nós vamos... Eu coloquei aqui uma etiqueta. Uma etiqueta minha. E depois eu vou costurar, porque eu quero que apareça a costura aqui deste lado. Então, por isso que eu não costurei ainda, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, pegar o alfinete e eu vou colocar aqui, lado direito, ó, eu vou colocar o meu cos, como o meu tá com etiqueta, então essa parte da etiqueta tem que ficar pra cá, certo? Então, eu vou primeiro... Alfinetar um lado aqui, o lado oposto da etiqueta, porque, ó, coloco costura com costura da lateral. Se der alguma diferencinha no seu cos com a sua calça, é só você acertar aí, tá, gente? Você diminui o cos, sabe? Porque pode ser que o cos fique um pouco mais... No meu caso aqui, deu um pouco de diferença, porque esse tecido tem elastano, tá? Eu vou até achar, antes de eu fazer isso, eu vou achar aqui o meio do meu cos... Porque tem uma costura no meio das costas. Então, eu vou colocar pra ficar bem certinho. Ó. Ó. Se você quiser fazer daquela outra forma que eu já ensinei vocês, que dobra as duas partes de dentro e aí sim você vem com o coso encaixa, você pode, tá? Então, olha, deste lado aqui, do lado do zíper, o que sobrar de tecido é a parte que a gente vai fazer o... a partir do botão, tá? Que a gente vai vir aqui. Então, você pode até fechar antes. Então, você vai para a máquina, olha, e já fecha isso daqui... Tá? Passa uma costura aqui fechando e depois você vem aqui pra gente continuar. Aí, você vem normal, gente. Você vem aqui coloca aqui, ó, tá? sim Se quiser fechar depois também, ó. Tá? Só passar, então, uma costura agora retinha em toda a volta aqui pregando o cos. Então, agora, olha, eu costurei o cos, né? Só que ele ficou com o outro lado aberto, certo? Então, o que que eu fiz? Eu dobrei pra dentro, deixa eu tirar aqui um alfinete pra mostrar pra vocês. Ó, eu dobrei pra dentro e posicionei aqui, deixa eu mostrar aqui do outro lado como que ficou. Fui alfinetando todo o cos, e aí, olha, eu posicionei aqui de um jeito, ó, pra costura ficar bem aqui embaixo, tá vendo? Eu vou passar uma costura agora, olha. E ela vai ficar bem embaixo da costura que eu já tinha passado, tá vendo? Então, é só ir pra máquina. Ah, tá. Detalhe aqui, olha, nessa parte do passante aqui que a gente vai pôr os botões, ó. Então, você dobra pra dentro e aí você passa uma costurinha aqui, ó. Continua a costura, tá? Eu ainda não costurei essa parte de baixo, eu vou costurar agora, olha. Só passar uma costurinha aqui, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina terminar aqui colocando o cos... Já pode fazer a barra e depois vai ficar só aqui, olha, colocar o botão, tá? Eu vou colocar dois botõezinhos de pressão, mas aí fica a seu critério, tá? Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da calça, olha. Eu coloquei dois botões de pressão aqui, deixa eu mostrar o costo pra vocês, como que ficou. Ó, então, ele fica costuradinho todo por dentro e a costura fica passadinha bem embaixo, tá vendo? Olha, aqui, ó, fica passada aqui bem embaixo, ela quase que não aparece. Aí, eu coloquei alguns passantes na calça, mas é opcional, se você quiser colocar... Você coloca aí na sua, é opcional. E os passantes não tem segredo, gente. Eu não coloquei ele embutido, nada. Só cortei aqui no tamanho, passei uma costura embaixo e uma em cima, tá vendo? Olha, do tamanho que você preferir, tá? E aí, ficou assim. Minha gata, como vocês viram aí no começo do vídeo já, né? Ela já tinha puxado o fio bem da frente aqui da calça. Eu vou tentar enfiar ele pra dentro, pra ver se vai... Bem na frente, podia ser pelo menos nas costas, né? Mas enfim, eu gostei tanto dessa calça, gente, com cinto, ela vai ficar maravilhosa, tá? Super simples de fazer essa calça, tá? De linho, de retalho, gente, acreditem. Então, se você quiser adquirir a caixa de retalho que eu recebi e receber os meus... Não igual, porque não vem igual, né, gente? É retalho, então, né? Mas vem bem parecidos, assim, os estilos de tecido, se você pegar a mesma caixa que a minha,